E aí cabeça, você conhece o coco de embolada da Bahia? Conhece não? Então pronto, abra a roda que o velho vai entrar com coco. O oh, coco, o oh, coco, o coco do geladão. E agora o véi do lanche vem trazendo novidades. Chupa aqui o um geladão, mas gostoso da cidade. E agora o do lanche vem trazendo novidades. Chupa aqui o um geladão, mas gostoso da cidade. Se o dia está quente, me escute, por favor. Você rala o dia todo. Nunca do estopou. Se a veste compra e chupa pra você. Mas na metade do corpo já é fato comprovado que é composto de água. Eu aqui dou o recado, mas chupando o um geladão, você fica hidratado E agora o véi do lanche vem trazendo novidades. Chupa aqui o um geladão, mas gostoso da cidade. E agora o véi do lanche vem Vem trazendo novidade, chupa aqui o um geladão mais gostoso da cidade Tem sabores variados, que for feito para tu Tem de coco, acerola, tamarindo e umbu, chocolate, milk shake e até cupuaçu Se não tiver o sabor que você quiser chupar tá gostado, Que é pra gente fabricar, bem cremoso, bem gelado pra você se refrescar E agora o véio do lanche, vem trazendo novidade Chupa aqui o um geladão mais gostoso da cidade E agora o véio do lanche, vem trazendo novidade Chupa aqui o um geladão mais gostoso da cidade Geladão do velho do lanche já virou foi tradição Você paga um real pra chupar o Vai! geladão Aproveita falta dez pra acabar a promoção É da rota da perinha, do saca até jaguaripe, Da pronaca até a três Pode empurrar o Jeep no preço promocional Pra você cliente Agora o Rei do lanche vem trazendo novidades Chupa aqui o geladão mais gostoso da cidade E agora o véi do lanche vem trazendo novidades Chupa aqui o geladão mais gostoso da cidade um velhinho de Águas Claras, vivia Ficando fraco, com tremedeira nas pernas Quase indo pro buraco, chupou três comprou nove, e chupou até o saco Vai. Geladão é feito gaia, a que eu vou falar Se ainda não levou, corre, risco de levar O perigo que tu tem é comprar e viciar E agora o velho do lanche Vem trazendo novidade, chupa aqui o geladão mais gostoso da cidade E agora o velho do lanche Vem trazendo novidade, chupa aqui o Geladão mais gostoso da cidade E agora o velho do lanche Vem trazendo novidade, chupa aqui o Geladão mais gostoso da cidade E agora o velho do lanche Vim trazendo novidades Chupa aqui o um geladão mais gostoso da cidade Ei, ei minha filha É o geladão do velho do lanche Né não? Aqui você chupa Que Geladão de todos os sabores Hum, que delícia é som um real, aqui na bike da Cajacite do velho do Lanche. E ritmo de coco de embolada. a da roda, Zé. Aê! É o Vé do Lanche.